Boa noite, nós estamos aqui com o Nilman Filho, que foi o Marcelo, um grande amigo nosso, né? o Marcelo Led, que é um parceiro antigo é, de vários movimentos aí, alternativos no Rio de Janeiro. Ele passou, por cara, tem que bater um papo lá com o Nilman, que é ex-gitarrista do Ixus, do, do também participa de outras bandas, e vamos falar sobre um pouquinho sobre essas bandas, sobre. É, é, a sua história e também sobre o, o seu projeto na gravadora Zombie One Records. Aí o Marcelo fez a provocação, além da gente ter um debate também sobre a questão conjuntural, né? ou seja, sobre rock militância, sobre posicionamento. Bom, é, Nilman, boa noite, cara. Boa noite. Tá, e aí? Tudo bem? Bom, Nilman, primeiro, como a gente estava falando aqui, fala um pouquinho de você, como é que é, é a tua história aí na música, né? como é que você chegou até aqui você toca em duas, três bandas, além de bandas, tributos que você comentou comigo. Sim, Fala sim. um pouco de você inicialmente aí, se apresenta aí. Então, então, é... Adriano, eu comecei na, na música até tarde. Eu comecei no... no... Eu sou da, de uma geração antes, do, da geração do Rock in Rio 1, porque eu sou de 77, mas eu era muito pequeno no Rock in Rio 1. Mas no 2 é que eu comecei a realmente é, ouvir rock. Foi quando teve todo aquele aquele é, aquela mídia em cima do do evento e aí é, eu vi na televisão não tava nem ligando sabe não sabia que, que bandas eram até o Guns N' Roses que era uma banda que todo mundo falava na época de escola é, não, não ligava não, não tinha nada a ver o que eu na verdade gostava era do visual das capas do Iron Maiden desde criança então meio que eu sempre tive vontade de conhecer o que que é isso o que que é isso mas Lá em casa não se ouvia rock, era jazz, poça nova, coisa mais, música top. Então, é, a gente não, não, tinha, não tinha um primo, um primo mais velho para me apresentar o rock, etc, etc. Aí eu vi na, na transmissão da TV aberta, né? na época só tinha TV aberta, aí eu vi o, o Guns N' Roses que me chamou muita atenção. A voz do Axl Rose. Eu falei, cara, o que, que é isso? Aquela voz rasgada. Eu falei, nossa, e aquilo, assim, eu comecei a ouvir que ficou passando na rádio tempo todo o tempo todo eu gravei fitinha e ficava ouvindo e nisso coincidiu que um amigo meu saiu da, da minha turma saiu foi para uma outra escola e ele conheceu um outro cara que era já do metal e esse cara apresentou para ele Pantera anthrax Metallica e já tava começando que já já houve uma segunda onda digamos assim do do metal pesado né do, do Heavy Metal no Rock 2 quem não conhecia acabou divulgando mais, né, porque eu já conversei com muita gente aqui que começou também nessa onda do Rock in Rio 2 em diante, ou cresceu, ou ficou mais fã nessa época, em 91, e aí, uh, e a partir daí foi assim, fui só recebendo, né? recebendo tudo, então tinha, tinha uma época, bizarramente, eu só ouvia, só ouvia, Pantera e Guns N' Roses, aí você fala, cara, não tem nada nada a ver. É. É, é engraçado mas é, nem metálica. não era só essas duas bandas e aí com isso foi meio que um foi acostumando meu ouvido e daí em diante cara eu comecei a pô, pedir guitarra para meu pai 93 aí de 93 em diante eu comecei lá sozinho comprei duas revistinhas nunca tive aula e aí foi já comecei a compor que também é uma história que eu, que eu já ouvi muita gente falar de pegar em vez de tirar começar a tirar é, músicas de outros bandas já começar a compor e fazer isso paralelamente. Na verdade, eu comecei a tirar música de outras bandas, sei lá, cara, acho que uns 8, dez anos depois. De 93 em diante, eu comecei já a compor e, e todo aquele processo né, de entender como é a guitarra funciona. A partir daí, eu comecei a compor com o meu irmão, que é vocalista, do Q-Rate, comecei a compor material, tanto que eu já, já lancei é, nas plataformas digitais, não, não CD físico, não, só promo, assim, para vender em show, etc. Uh, comecei e gravei músicas feitas em 93, 94, 95 e daí vai. Depois eu, uh, na época, não tinha gravado, gravei só em, em 2011. Depois eu entrei no Ixos, porque o Marcelo me encontrou. Eu tava tocando em banda tributo, naquele, no primeiro boom de banda tributo aqui no, do Rio, uh, em 2004, eu acho. Uh, o Marcelo me, me encontrou, no, tava trabalhando num evento. de... de, de de metal, mas tava todo mundo de Sepultura, uma banda tributa ao Sepultura. Aí ele falei, cara, não tá afim de entrar no X, não. A gente tá com uma vaga de guitarrista. Na época eu fiquei meio assim, ah, não sei, não sei, por banda de som autoral, né. Eu já tinha essa, essa história do Kill Rape, né. Falei, não, tá, vamos ver. E aí eu acabei entrando, os caras do X são fantásticos. Então eu acabei virando da família. A gente gravou em São Paulo. E a partir daí, assim, não, eu, eu entrei tarde... No mundo pra, pra, do, do metal mesmo, como falei em 91, 92, por aí. Comecei a tocar guitarra logo em seguida em 93. Só em 2000, em 2000 mais ou menos que eu comecei a entrar, comecei a fazer shows aos poucos com essa onda de, de som tributo, de, de banda cover. E aí o Ixo daqui eu comecei a fazer show de som autoral mesmo. E a partir daí, né, tecnologia, fica tudo mais viável, você gravar em casa, eu não precisar mais ter que juntar. O que é assim, excelente você juntar um pessoal e ter uma, todo uma, uma, um envolvimento de uma banda de verdade. Assim, eu acho que isso não tem igual. Como? Isso é muito difícil. Chega uma época da tua vida que é né? difícil começar, eu começo a fazer. Então, você está pedindo pedi minha história? Toquei no Ixus, aí eu saí depois de um tempo. Que é a minha banda que eu comecei em 93 com meu irmão. Então a gente lança, tem um CD novo para lançar aí. Fiz o Vengeance of Mine, que é um projeto death metal, que, que eu faço, pensei, bom, isso não encaixa em nada que eu fiz na minha vida. Vou fazer um projeto, vou gravar em casa, vou programar a bateria, vou fazer só eu, vou, vou gravar vocal, vou fazer tudo. O Vengeance of Mine, que a minha vingança, é justamente a minha vingança, tipo assim, aqui eu vou colocar todos os riffs de death metal que eu tenho, que eu não vou usar em lugar nenhum. E agora, recentemente, eu tinha um monte de riff que eu não consegui encaixar em lugar nenhum, eu falei, cara, eu vou fazer um projeto trash, uma coisa mais melódica, que não chega a ser uh, não, não consegue entrar em nada, nenhum projeto que eu tenha que é o Imperfecta, que é o que eu tenho ultimamente, nesses últimos meses, assim, de 2021, eu tenho divulgado nas redes sociais, lancei um single, lancei outro single, e essa é a minha história. Ah, sim, e o Zombie One Records, Zombie One, pandemia, <risos> pandemia, <vou> <risos> não, mas é, é, é ah, tá. vai, vai, vai lá. Não, não, tá bom, tá bom, vai, vai, vai. Não, primeiro por banda. Peraí, peraí, tô perdido de tá banda. Lá. Sim, sim, sim. A primeira banda que você fez foi, foi o. Que o... Rape. Que Rape. Isso. Né? Escreve até junto. Isso. É... Que, era, que estilo, mais ou menos? Trash? Como é que era? É um trash. Trash um pouquinho trash. De, de Death Metal, mas é mais trash mesmo. E daí depois você fez pro. pro vender, Aí eu fui convidado mais... pro Ixos. Não, depois eu fui convidado Não, pro pro, pelo Marcelo pro Ixos. É, com o Ixus. já conheço já. Eu fiquei no Ixus uns sei lá, seis anos, talvez. É, que tem, tem um som mais trash, isso, então isso já tem quase 20 anos de história, e daí você foi pro Imperfecta, que é mais não, recente, depois não é fui, fui pro Aí eu, eu resolvi montar, como eu não tinha conseguido lançar nada do Kill Rape, eu lancei dois álbuns do Kill Rape, e aí eu fiquei nesse inteirinho, que eu saí do Ixus. logo que eu saí do Ixus, eu compus o material do primeiro disco do Vengeance of Mine, que é Death Metal. Sim. Sou eu tudo, eu sou o projeto solo Death Metal. Ah, entendi, entendi. Sim. Entendeu? Você lembra do, do Corton, do Beffery? Sim, claro, claro. Isso inclusive, é inclusive ah. eu regravei com o of Mine uma música do, do Beffery. Do, do, uh, eu, eu sou contemporâneo a você, a gente começou a curtir só um pouquinho antes, né? Comecei uh -huh. a curtir som em 82, né? No, no Rock <risos> Rio está com 15 anos. É, no, no Rock Rio 1 eu estava com, com, com 15 anos, né eu sou de 1970, e aí também foi fui gongado, não foi para o Rock Rio 1. E, e aí também fui, fiquei apaixonado, me envolvi com a música, e eu, toda vez que tem oportunidade de conversa, que hoje não existiria com causa, hoje eu não seria que eu sou, se não fosse meu um envolvimento com a música, né foi apresentado por um grande amigo, que é o, o professor Wagner Moura, que até recentemente ele... ele atuou como ator no, no, no clipe do Troops of Doom, do Jairo, um cabelo em branco lá, ele, ele, ele que escreveu as traduções, ele fez a revisão das letras do, do Mórbid Vision, um cara que Nova Iguaçu, que é da bachada, professor de inglês fantástico, me apresentou a, ca, a capa do, do, do Iron Maiden, The Number of the Beast, eu, eu fiquei apaixonado, partir daí, não vi punk rock e tal, outras coisas, é uma história muito parecida, de quase todo mundo que a gente está conversando, Isso Mas... me é um pouquinho mais antiga, né, um pouco mais ali da década de 80, 90, na galera começou a se envolver é, é um pouco mais. que você falou, de gravação de solo, né, um dos primeiros que eu soube que fazia isso, aliás, nem sabia, A né, gente não tinha informação na época, foi o, o Corton do Bathory, né? que gravou praticamente, gravou todos os, os, os instrumentos, né, numa época que, tecnicamente, era muito mais complicado fazer isso. Né, hoje é muito mais é simples, mesmo, é mesmo. mas é muito complicado. E você falou que você lançou dois discos, Vamos por, por ordem. Fez, Sim, fez do, dois discos. Do Que Rape. Do Que Rape, né? É, e aí, depois, você migrou, fez, é, é, passou pelo, pelo Ixus. Dois discos furo, também? Dois discos e também chegou ao Vengeance of Mine, que é a banda que você tem hoje, fora os outros projetos paralelos. Dois discos também? Dois discos. Ah. E, e, já e fez, agora exemplo, é perfeita. Se eu fizer um projeto contigo, eu sei que vai durar dois dias, eu sei que <risos> é, Deve ser cabalístico, deve ser uma tradição, deve ser uma pumba, sei lá o que você tem. Não, e aí o Imperfecta, qual é o som do Imperfecta? O Imperfecta é um trash Metal mais, um pouco mais de melodia, algo perto do Megadeth. O pessoal que eu, que eu mando, o pessoal sempre fala, pô, mas você nem gosta de Megadeth, não? Eu, não, não, não. Não, eu nem gosto de Megadeth, cara. Tô vendo, tô vendo. Mas, mas é essa linha que é uma linha mais melódica que eu não usaria no que o rap, muito menos no Videos of Mine que é que é Death Metal. Então, é, é isso. Eu vou extravasando e fazendo coletâneas de de diferentes influências que eu tenho. E, e o Imperfecta tá para lançar. Eu já tenho o um disco todo já. Eu só não, não, não tenho o dia de lançamento. Mas também vou lançar em streaming, tudo em streaming. Hoje em dia, a única coisa que não foi em streaming foi o Ixos. O resto é tudo streaming. É, o, inclusive, eu discutindo um pouquinho sobre essa cena, eu, eu também fiquei 20 anos, é, 20 anos não, quase 30. Você entrar no estúdio, assim, no um estúdio de gravação, a não ser acompanhando algum colega ou outro. Aí, recentemente, também entrou entrou no estúdio aqui, fez um projeto de resgate do punk rock, né, junto com o pessoal do Juventude Perdida, que é uma banda punk que tem uns 20 anos aqui na Baixada retornado também há pouco tempo, e eu tive no estúdio lá, no final da década de 80, começo de 90, a gente via como é que era limitado e difícil você é, fazer produções. A outra coisa é a possibilidade que você tem hoje de divulgar o seu trabalho. né Praticamente inviabilizaria muitas bandas terem que produzir né, um CD físico, além da própria distribuição. né Muita gente conseguia fazer o seu material e aí, como é que eu chego lá no Acre? Quem é do Rio, por exemplo? E vice-versa. Quem é lá do Acre, como é que chega aqui na gente? Né? Quem é lá do Rio Grande do Sul, como é que chega lá no Maranhão? Então, a, a tecnologia favoreceu muito isso. Apesar de, como a gente, nós somos criaturas do século passado, eu vou, vou, eu vou pegar uma frase que o no Matando falou numa entrevista, não sei qual local, que do projeto dele do Jimi, né? É, ele falou assim, mas, não, mas vamos lançar a plataforma ele, Como assim? Esse trabalho todo, a gente não vai lançar o um CD porque tem aquela coisa da afetiva, né? Do, de ter a mídia física, mas, de fato, é, é, hoje, é, é, devido até à própria velocidade de consumo das músicas. né. Você acha que você deixou isso um pouco efêmero? Né? Deixou um pouco a, a, o excesso, as quantidades em excesso? Eu acho que as músicas estão mais descartáveis nesse sentido? Porque é compositor também. O que, que você acha? Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, é, a cultura assim, pessoas do século passado, como você falou, como a gente, a gente ouve álbum. Quando eu coloco no Spotify, porque eu não tenho saco de ir lá na, na estante e botar o CD pra falar, quando você põe no Spotify, eu ponho álbum, eu ouço álbum do início ao fim. Pode, pode ser um álbum novo, pode ser o Ginger, que é uma banda super nova, pode ser um, sei lá, é uma banda velha, eu vou colocar aqui o álbum todo, eu vou acabar ouvindo o álbum todo, porque eu coloquei pra... E as pessoas hoje em dia... A garotada, entre aspas, que, que é o é. pessoal de, de 26, 25 para baixo, o cara ouve a, a música na playlist. Então, é uma cultura diferente, porque, por isso, as bandas têm feito o quê? Têm feito, por mais que elas compõem um álbum inteiro, elas lançam singles. Elas planejam toda o, o, a divulgação de single Porque o single é mais fácil de entrar em playlists, tipo, esse é o metal, metal novo, novidades do metal. O cara, pela, pelo algoritmo do, do Spotify e outras, outras plataformas de streaming, eles selecionam se está se sendo muito... Obviamente, você tem que divulgar, tem que botar dinheiro, blá, blá, blá. blá. Tem que fazer... Tem que, tem que gerar informação. Não, não interessa você falar assim, ah, eu lancei um disco novo. Dane-se, todo mundo está lançando disco novo, então todo mundo está lançando single novo. O que você tem que fazer é você lançou um single, aí você lançou o lyric video do single, aí você fez o... o, o tem uma pessoa tocando a música e gravou, que é o playthrough da música, aí você tem uma entrevista que você faz, aí você faz a live, e tudo é um conjunto para justamente acontecer isso, para você não ser mais uma gota d'água no oceano. E você lança o single, e aí você trabalha esse single, e aí tem todo o investimento que antigamente você teria sendo escolhido por uma gravadora, ou apostar, apostariam em você na tua banda, no teu projeto, é, hoje em dia você pode fazer sozinho, que dá um trabalho enorme, você tem que ter grana para, de repente, delegar esse trabalho, e fazer assertivamente, ou você tem realmente uma, alguém por trás, seja uma gravadora, alguém para ganhar dinheiro junto com você, é. né? Do teu, com, teu, com, com tua música. Mas, sim, é mais fácil, porque eu coloco uma coisa hoje, você vê no Spotify que teve alguém na, na Malásia ouvindo tua música, o uhum. que é incrível, mas, ao mesmo tempo, teus números são ridículos, né? você tem, tipo, 100 visualizações... É, Plays num de repente num mês ou três meses, se você for uma, um, uma pessoa tipo um independente, realmente, só, ah. só você. Aí que, que qual você falou? Qual é, qual é o diferencial que eu vejo? Também de tanto conversar com as pessoas. O diferencial não é só o CD físico, não é só o ah, eu o vinil, que é também é uma coisa que está voltando aos pouquinhos, muito caro, mas está voltando. O diferencial também é você saber trabalhar isso, né? Você tem um vestimento para isso. Você... E assim, o mais legal, você ter uma música boa. Uma música que realmente seja diferente em alguma... Ou ela é muito bem executada, ou você faz uma coisa que é tão estranha que o pessoal vai ouvir, caraca, o que, que é isso? Vou ouvir de novo. Tem que ter um diferencial, não pode ser mais o mesmo. E isso falando sem show, né? Porque quando você põe um show nessa equação, aí é que se difere mais ainda. Porque se você, é um... se você tem uma banda, um projeto que é realmente muito bom ao vivo, que é competente, que tem alguma coisa acontecendo que é diferente, você já chegou tipo, bem na frente de outros que estão aí do zero. E a gente tem nessa... você falou, no outro, no outro caminho. Para galera que não conhecia como é que, foi, como é que a banda toca literalmente um tempo atrás, a dependência era completa de uma gravadora para você ter um estúdio mais decente, né? fora sim, sim, sim. As, bra as bravas... Iniciativas independentes nós tínhamos E gravadoras também independentes Que padeciam as mesmas dificuldades Também de distribuição e divulgação das músicas é, Depois é, tinha a, a famosa cultura da carne seca né? O jabá que corria nas rádios é, Eu fiquei muito frustrado Quando descobri que isso também tinha no rock Depois de muito tempo né? Eu perdi a, a inocência e descobri que isso também <risos> Isso também acontecia no rock Não, é só eu, Chan, É só a banda de pagode Não, acontecia no rock também e, e os lobbies também, dos, aí vem os lobbies também das produções, das produtoras de gravadores nos festivais, tanto que você sim, tem bandas sim. que tem, tem é, é, fãs, né, fiéis aí há 10, 20, 30 anos, que, é, do, do país inteiro e nunca tocaram no festival grande, né, ficam a, a mercê, não que seja ruim, eu sou muito adepto da, dessa coisa intimista, né, Assim que as coisas derem uma aliviada... Aliás, tô, já estou aliviando, né? Espero que a gente alivie mais. Se você conhece aqui o Estúdio B aqui, na, aqui em Nova Iguaçu, que é do nosso amigo Guto. É, até uns colegas vão se apresentar agora sábado lá no Estúdio B. É um lugar médio, né? Sem assim, dar para umas 800, 700 pessoas. né? E está é, lá, 10 anos, vivendo brevemente. Há uns 20 anos atrás, eu organizei um espaço, que era um espaço de pagode, a gente meio é, é, é, desvirtuava pra, <risos> as terças-feiras para ter rock. E foi muito legal a experiência, né? Você teve já lá Luiz Hermanos tocando em cima de caixa de cerveja, tipo, poucos meses antes deles de estourarem, né? É, teve uma, bastante Aí... dorsal tocou, foi de uma ponta a outra, sabe? E era legal que a gente dava sempre espaço para uma galera nova e, e, e muito dessa dessa turma viraram amigos, né? Com o tempo, eles têm vão 20 anos, próprio próprio metodos perdidos, então essa cultura do show, ela é importantíssima realmente para essa coisa do contato, da relação que nesse momento é tão complicada. E a gente vê, a gente vê. Uma vez é, é, eu assim, eu não, não, não estou, não fiquei dentro da música. Você foi um consumidor de música e pontualmente eu produzi alguma coisa, outra de show, tal, né? Porque eu gostava. Depois com o Concausa a gente inventou lá o rock com causa, Devido à cultura que a gente tem na Baixada Fluminense, né, uma cultura muito forte de de, de, de rock, né, de várias gerações diferentes. É, uma galera que conhece, o primeiro, um dos primeiros espaços, o Caverna 1 foi em São João de Meriti, depois tinha o Calypso em Nova Iguaçu, que era um videobar quando ninguém tinha, tinha vídeo cassete. lá no comecinho da década de 80. Não cheguei a frequentar esse não, porque eu só tinha 12 anos na época, 300. Mas é, vários, vários espaços nasceram aqui, então uma cultura é muito forte, e a gente, para fazer o debate que a gente faz pela instituição, a gente achou adequado, é, usar essa forma de cultura para estar tá fazendo essa, essa conversa e promover. Então, é, e até um tempo a gente produziu um show com o Raimundo, tem uns 10 anos isso, no Dia dos Direitos Humanos, tal, deu uma, deu uma, uma, o, o, o, o Digão deu uma carona tal, em Brasília, e ele falou uma coisa, foi exatamente na virada do CD né, para a internet, isso foi 2000, final de 2009 para 2010, e ele falou assim, não, hoje é, CD, o disco é só um cartão de visita, o que faz o mesmo banda existir, é o show, né? É o que é o. É... E isso impactou profundamente as bandas, seja elas que sobreviviam, né? Desses shows, sejam as bandas que sobreviviam afetivamente dos shows. É... Só falar uma... rapidamente, de encerrar. O Marcel, do cara de porco mesmo, ele falou: cara, isso aqui, ele fez um show em São João de Meritino, bar, em janeiro desse ano, né? Quando é uma... um lugar aberto na rua, assim. Ele, cara, que saudade disso, a falta que a gente sente. Né, da gente tá ali, não tá ganhando nada, todo mundo uma cerveja, comendo churrasquinho, mas aquele, aquela, aquela celebração quase religiosa, né, de você ter o show, né, o ideal que sempre tem, com os equipamentos adequados, mas às vezes até mesmo na trunqueira, né, o efeito especial da fumaça do amplificador que pegando fogo, né. Porra, madeira show, né, a fumaça tá lá, não, tá queimando ali, porra, o amplificador. Quem nunca, Rui. né? É, Rui, Rui, Rui, mas tá bom. <risos> E aí, cara, como é que você vê a saída para isso? Porque a gente está nesse processo aí que espera, né, de né, flexibilização dos encontros. É um tempo a gente falou com o pessoal do Rock Oculto, né, do Renato. Também vou te apresentar, que é um bom papo também para você ter para divulgar seu trabalho. A gente acha que a gente vai ter um, uma, uma cultura de valorização. O que, é que você acha? De valorização dessa, de, de, de, de, de novo, de todas as iniciativas. Então, eu vou, vou atropelar um pouco que, que, que a, a cronologia que a gente está falando, para claro. poder ser uma, uma introdução para a minha resposta. É, entrou em pandemia. Eu estou, atualmente, com esses projetos, desde que eu saí do Lixos, eu parei de fazer show autoral. Eu fiz alguns shows, poucos shows com o Keurig, que eu acabei montando a banda, mas não é legal. Não, assim, eu me sentia bem, totalmente, porque não era aquela coisa de vamos nos juntar e, e fazer música juntos. Era... Amigos, por favor, tentem reproduzir o que eu gravei no computador. Então, assim, legal, a gente se divertiu? Sim, os caras são meus amigos? Claro. Mas não era aquela relação que é doura, sonho dourado do músico de ter uma, uma banda de, de, de irmãos e que fazem cada um contribuir com alguma coisa. Então, assim, eu fiz poucos shows com Q-Rape e, e, e eu desisti disso. Falei, cara, chega, eu já saí do X, vou acabar com o Q-Rape, vou agora só colocar o meu, a minha criatividade nas gravações, justamente aproveitando, essa surfando essa onda do streaming, ser mais fácil, de eu não precisar estar apoiado por uma gravadora, etc, etc. É, e eu passei a... Como eu ia ficar, obviamente, vazio de fazer um show, o que é muito importante para qualquer músico de metal, de rock, é, eu continuei fazendo shows de tributo e comecei a investir a minha, a minha vida de, de, de show em tributo. Hoje eu tenho é, toco em Tributo à Metallica, que é uma anestesia, que toca em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro. A gente já, já tocou com Raibus, tocou com Landtracks, tocou com Misfits. Que, que maluquice, né? É loucura, mas o que eu posso fazer? Aconteceu. Uma banda cover metálica tocando com esses caras. E assim, um festival grande, pequeno, a gente toca desde o do, do, do lugar menorzinho até a gente para botoqueiros, coisas grandes, com infra. Excelente. Bom investindo nisso, Megadeth, uh, bandas de sepultura, blá, blá, blá, blá, E aí, veio a pandemia, acabou, acabou tudo. O que, que eu fiz? Fiquei em casa, assim, falei, bom, o que eu vou fazer? Aí eu gravei o Imperfecta. Aí falei, bom, tem que mixar isso, como é que eu vou mixar? Eu continuei aprendendo, porque o que eu tinha lançado antes do Vengeance of Mine era uma coisa meio tosca. eu estava aprendendo ainda, é, tentando mixar sozinho, né? tentando fazer assim, para eu poder seguir até o terceiro, sei lá, quantos anos, lançando coisa aí. Bom, que é aí que eu vou entrar, essa é a minha introdução. Eu resolvi botar em prática, com, com a pandemia, né, com, com o tempo que eu estava dentro de casa, colocar em prática uma ideia que eu tinha tido há uns três anos atrás, mas não estava ainda claro na minha cabeça, que era o Zombie One Records, que é tentar fazer uma gravadora que, claro, nos moldes atuais, uma gravadora que não, não vou ficar prensando o vinil, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas tentar divulgar, é, aprender como é que funciona essa divulgação de rede social para lançar os meus projetos e para lançar projetos de amigos, de pessoas que eu, que eu sinto que de repente estão fazendo música, estão colocando a vida deles lá, mas precisam de mais, uma, mais um braço para divulgar. E aí com isso eu fui aprendendo também com o Instagram, eu vi que o Instagram, que é a ferramenta que estava sendo crescendo mais, estava tendo maior retorno de público no final de 2020, no ano passado, e aí eu comecei a meter bronca no, no Instagram e a minha filha, que tem, tá, tá, vai fazer nove anos, falou assim, pai, por que você não faz mais live? é aí eu falei, cara, eu vou fazer live, vou fazer live pra quê? Eu, quem sou eu pra fazer live? Ela falou, faz live, faz live. Aí eu comecei a pensar uma coisa, calma, quando eu chegar, acho que é 300 é, seguidores, eu vou fazer uma live. Vou começar a fazer os 100, eu não lembro. Nem lembro. Acho, acho que foi 300. Fiz 300 e eu comecei a marcar com os amigos, pô, vamos fazer, bater um papo? E aí com isso é que eu vou responder a tua pergunta. Eu fui é, analisando exatamente, perguntando, eu fiz uma pauta e eu fazia a mesma pauta para todo mundo. Só que as respostas eram tão distintas que eu fui mudando certos pensamentos e abrindo realmente a minha cabeça para vários assuntos que dizem respeito a quem está inserido nesse mercado de música e de heavy metal, de underground. Então, essa transição, para mim, o CD tinha acabado. Eu parei de comprar CD. Fiquei meio quebrado de grana, com tanta coisa do streaming, sabe, é tudo, tudo ficou caro, o dólar cada vez aumentando mais, os lançamentos aqui também, eu não conseguia nem em loja, tinha que comprar no mercado livre, etc. Eu comecei a ver que, ah, CD acabou, acabou, ninguém compra mais isso. E aí eu fui perguntando para os músicos, músicos que estão aí batalhando, fui perguntando, perguntando, a resposta deles, isso que você falou, é um cartão de visita, mas é assim, é, a, é o diferencial. Porque qualquer um, como eu, posso gravar tudo em casa. Hã? Nem foi eu, foi lá o Digão, que, o Digão do Raibund que... Ah, não, era é, Lá tá. em 2009, Sim. lá em 2009. Incrível, incrível, incrível. E aí eu fui analisando é, com, com essas respostas o pessoal que ia me dando, sabe? Várias lives, várias lives. For, foram 50 lives que eu fiz. Foi incrível, assim, eu nunca imaginei conversar, bater um papo com certas pessoas que eu já tinha batido papo antes e outras que eu nunca tinha batido papo. E assim, uma hora, foi, é, foram 50 horas de bate-papo. Então, assim, é quase um... Uma pós-graduação. E justamente isso. Os, todos os músicos dizendo, é o um CD que quando eu faço show, o CD prensado é o que me dá. O pessoal autografa, é o que o pessoal compra, é o que me dá um retorno é, de, diferente. que o, o, o cara que vai assistir o show olha e fala: tu lançou um CD? Sabe? É esse ah, é, tô esse tô é o 20. diferencial. Ah. Esse é o diferencial. Então, tem certas pessoas que estão em a mais tempo, não é a garotada de 25 para baixo que realmente encara isso como uma realização pessoal, cara. Eu gravei, eu lancei um CD, eu lancei um álbum físico e para a garotada ou para os fãs ou para os amigos que estão lá e vão poder comprar e levar para casa. Por mais que nem ouça, por mais que ouça no streaming, mas vai ter lá o autografado. E assim acontece com camisa, assim acontece com adesivo. Tudo isso faz parte da divulgação, faz parte do diferencial entre vocês, um cara que lança um single, que qualquer um pode lançar amanhã, um single no estilo no mundo inteiro, e o cara que não só lança o um single, mas ele lança um álbum, ele tem uma página, ele faz divulgação, ele dá entrevista, ele tem um planejamento. Esse é o cara, e, e assim, o, o, o, o álbum físico faz parte disso, é impressionante. É impressionante. Então, assim, não vai acabar, não vai morrer, vai ter vinil, as bandas grandes, claro, que custa muito caro, vão continuar lançando vinil, porque o colecionador, meu, de verdade, ele vai querer ter o vinilzão. Você vê? Vai continuar sendo souvenir, vai continuar sendo cartão de visita. Isso vai continuar sendo peça de Eu tenho encarte. É diferente, é diferente. De repente, essa cultura vai renascer com essa galera. Depois da pandemia, claro. É, não, mas eu acho que assim, é, são duas coisas distintas aí. Da, dos veículos, né? Que eu falei lançar cinco ou amanhã mesmo. É, foi um pouco disso A gente entrou em estúdio com o pessoal do Juventude Perdida Inclusive um guitarrista do, do Ixos, né O Alexandre Carreira Que está hoje uhum. também gravando lá com com Juventude Que é uma banda de punk rock antigo O Geniço, que é baixo baixo vocal O Daniel Cristo, que é baterista Um dos caras que eu conheci lá na Ilus Rock produzir produzi lá, 20 e poucos anos atrás Se tornaram amigos esse tempo todo né? E aí a gente fez um chamado Projeto Tosco tal, Que era... Para gravar, a gente gravou duas músicas no grande esposo do, do, do Rato de Porão. Meio, meio laboratório, sabe? Acabou ficando até legal que eles, eles adotaram sim, sim. como um single, né? É, Para fazer um single, a gente vai lançar amanhã de maneira não muito organizada, como você falou aí. né? Muito... É, vamos lá botar, vamos botar à disposição. E, e o processo de gravação foi isso mesmo. A gente ensaiou duas, três vezes, né? Aquela roda de conversa, lá, um vinhozinho, uma cervejinha, uma água... E, bom, gravou. E para mim foi um espanto muito grande, porque eu, eu, eu cheguei a ver gravação de fitinha, sabe é? de Já tinha, você já tinha é, computador na época, que era muito caro, os estúdios que tinham, mas Sim. eu cheguei a pegar gente lá com a Master, aquela fita Master que tinha. Da, da, e, mas eu acho assim, é, tem esse lado do, da possibilidade de produção mais fácil. Eu acho muito positivo, é, e também a forma de você acessar músicas, por exemplo, recentemente eu conhecido algumas bandas né, da Mongólia, por exemplo, Ru né, com a banda que até, por acaso, depois, uma música deles apareceu num filme mandaloriano, né, uma trecho da música deles, que misturam a, com aquela cultura de vocalização mongol, aquela, com a garganta, ó, ó, ó, com rock, né, o rock, o Allen Ripple, se não me engano, da... agora é fugir fugi... É, Esqueci, esqueci agora o, o país, me deu um branco do país. que eles cantam em maori, né, na, na linguagem maori, e tem uma, uma influência que mistura. Assim também eu conheci o Arandu Araquá de Brasília, também são amigos, também há quase 10 anos, e toca em Tupi-Guarani, com elementos brasileiros e, coisa, e e elementos brasileiros, e heavy metal, né? É, eu acho assim, não é ser exótico exatamente, até porque tem umas coisas exóticas que ficam muito, muito chatas, que né? ficam muito feias sim, sim, não, sim, é ser, sim, é, sim. É, não, não é ser puritano, nem ser exótico mas eu acho que essa possibilidade de experimentar mais e de você chegar às pessoas né, é, e remeter um pouquinho para fora do rock uma experiência muito exitosa foi do teatro mágico que sobreviveu né, se projetou por muitos anos só de Osasco né, é, que é uma linha mais mistura é, um EPB com rock, com, uma, com poesia, com teatro. Os espetáculos deles são, são muito interessantes, é muito legais, eu tive vários entrevistados, já tive conversa com o Fernando Alitelli. É, eu acho que, assim, não... não, não... Inclusive, tivemos um debate na UERJ em que falava exatamente disso. Antigamente, ah olha só, é, você aí da... da... Pô, Nilma, olha só, que é um bom guitarrista, tá? mas para você aparecer você vai ter que entrar em determinado circuito que você vai ter alguma visibilidade. Ele até brincou, eu vou usar uma fala do Fernando Alitério, não, praticamente você, para você divulgar sua música, você tinha o caso do mainstream, né, na, na coisa mais, mais ampla de divulgação de rádio, TV, ah, você tinha que ir num programa dominical, pular numa banheira de sunga, pegar um sorriso com a boca e falar bom para o homem, para poder apresentar sua música. Né, ele usou essa brincadeira que era essa coisa do, do... Aí a gente viu bandas, né, que eram totalmente alternativas, quando foram para gravadoras um pouco mais de estrutura, digo rápido, a própria sepultura, tocando o programa da Eliana, né? que era o case de divulgação. Mas o que você acha hoje que, assim, você como está produzindo com uma gravadora, você hoje, não está tão a mecer, tem as suas dificuldades, porque é, é, uma, é, um, é uma gota no oceano, como você falou. Né? A grande batalha hoje, apesar de se conseguir chegar, é como chegar essas pessoas todas. Se a gente for contar né, nos dedos, não vale mais. Né, quem era fã de rock em 85, né? No Rock Rio 1, 91 no Rock Rio 2. eu tava lá no Rock Rio 2, tá? Eu fui lá, vi Megadeth, vi, vi Judas Priest. O Guns N' Roses eu era radicalzinho, eu fui embora, idiota. <risos> né? É, viu Sepultura que acabou pela metade do show, né? Que até um cara que eu conheci subiu lá, se pegaram, deram um mataleão nele. É, mas você tem cada vez mais uma, uma população, uma, uma galera que curte rock. Mais, mais gente consumindo rock, não falar só curtir, o consumindo a música. E aí você como gravador independente, como projeto, assim, como é que você daria um caminho para isso, cara? Passamos, cara, quero, pô, quero produzir, quero, como é que seria um caminho hoje para você estar tá visível nesse mar que tem hoje? Você tem que ter ou conhecer alguém da banda estudar divulgação em rede social, ou arrumar em algum amigo ou contratar em alguém ou se juntarem com alguém isso assim num cenário atual que não que ninguém tá fazendo show Sim. direto uh, esse é o caminho e é o que eu tenho eu tenho não, eu perguntei para esse pessoal sempre essa pergunta alguém na banda fez curso alguém na como é que vocês lidam com isso como é que vocês simplesmente gravam a música só se importam com eu vou fazer a melhor música que eu puder e é isso quem é que faz o layout da camisa quem é que fa quem é que procura o melhor preço da camisa quem que faz a loja virtual? Quem é que quem é que verifica o dinheiro que recebe do streaming? Quem, tem, tem que ter essa? Antigamente ficava uh, com as, realmente com as gravadoras, as gravadoras meio que licenciavam, né, tudo. E o cara e a banda só fazia música. Entre aspas, claro. Tipo, faz a música, se apresenta. E a gente cuida do resto. Hoje em dia, eu acho que com essa essa independência que que todo mundo ganhou com a internet uh, e eu, que eu também recebi de, de, de respostas, o pessoal normalmente delega funções dentro da banda, eu, o fulano fica responsável pelo clipe, o outro fica responsável pela divulgação, ou então a gente faz reunião toda semana, ouvi isso, toda semana para ver o que, que aconteceu, para cada um trazer o... É assim, é harmonização, é um business, é realmente uma microempresa. Então, a banda que não se tratar como microempresa, ou... Vai precisar de uma assessoria de uma gravadora ou de alguém que, que invista, que tenha isso já, essa estrutura, esse fluxo acontecendo, ou vai ter que contratar alguém, vai ter que juntar dinheiro para fazer isso. Porque não tem como. Então, Hoje em dia você. Ou você. Você pode aprender. Ou pode ter um cara que, pô, eu entendo muito bem de redes social. Vou botar todas as tags aqui, todas as hashtags, vou. vou.. É, colocar todo mês a gente junta aqui 50 reais, vamos, vamos fazer isso por mês, digamos, uma banda de quatro, é, 200 reais aí, toda, todo mês 200 reais, 200 reais em posto patrocinado, mas aí o cara vai saber fazer o post patrocinado, vai ter uma otimização desse valor. Aí a banda vai crescer num cenário de pandemia, um cenário ainda que não, ninguém está fazendo turnê, porque assim, é outra coisa, né? Você fazendo um turnê é outra coisa, porque no show... É onde você, em vez de botar 200 reais todo mês, que eu estou dizendo aqui no, no imposto patrocinado, você junta isso e aluga um, por um tempo, claro, põe mais um, casa mais um dinheiro, pega um, um, uma van, aí você toca em três showzinhos é, no interior de algum lugar, ou sei lá, vai, viaja para outro estado, e aí você consegue junto com outra banda, assim, existem outras maneiras, mas eu acho que é isso. Eu acho que o segredo hoje em dia é internet, rede social, saber lidar com isso, saber vender a sua banda, é... ter a tua arte, na verdade, porque isso tem tem a ver com tudo. A gente vê grandes músicos aí, consagrados, uma coisa que eu também já comentei com, com o pessoal. Kiko Loureiro, para mim, é assim é, é, é um dos grandes exemplos disso. Cara, era do Angra, já era super conceituado, o cara tinha de tipo, um monte de coisa, o cara foi pro Megadeth, ou seja, ele deu, né, subiu três, cinco degraus aí, foi pra banda, sabe, gigante, e o cara, se amanhã o Dave Mustaine chutar ele da banda, o cara continua sendo músico, continua tendo curso no, no, na, na internet, o cara continua sendo músico, ele continua seguindo, se ele quiser dar palestra pro resto da vida, gravar música só de, de onda, ele consegue. Por quê? Por quê? Porque ele tá, em, ele consolidou... Não sei como, não sei se ele que virou um super superágio das redes sociais ou que se ele se juntou com gente muito competente, mas assim, ele tem um trabalho muito sólido que, que é o diferencial dele de outros guitarristas, que, pelo menos, que outros guitarristas que até passaram na Mega ele eu acho que é o mais conhecido hoje em dia. Até se você pensar o Martin Friedman, que está muito no Japão, né? eu acho que é incrível, é, é isso. É, assim. não, não, realmente eu nem, é muita muito você falou uma coisa muito interessante mesmo é, independente do virtuosismo do, do, do músico não falo nem da banda né é é, é uma selva, é uma nova selva que não é de pedra né é de bits bytes e bitcoins é uma é uma, e uma conjuntura e algoritmos né é. é uma selva de uma guerra de algoritmos é né? uma guerra em que... É, mas assim eu só tenho uma, uma eu acho que a pandemia ela só veio consolidar mais isso, né? o afastamento devido à pandemia só veio consolidar mais esse mundo virtual, porque o caminho estava sendo esse, esse mesmo. É, eu tenho um filho de, fez um de anos, né? e, e já é dessa geração, dessa geração que não tem o, o físico, né? não tem aquela coisa afetiva do, do, do disco, da multa. consumir a cultura materialmente e fora a quantidade de coisas que ele consome de cultura, na velocidade que ele é, é, é, consome e como uma coisa hoje liga a outra. Na conversa eu tive com o professor Peter Sana que, é um, que é um parceiro nosso também, que é, é, a gente falou um pouquinho sobre a questão né, da... Por exemplo, eu mostrei o, o, o clipe Bismarck para ele, na verdade foi antes, eu contei a história do Coraçado Bismarck, Aí é, falei do Yamato por conta de um, de um seriado que tinha, do um anime, com, por conta de uma música também, do anime, que aí falei sobre o Curaçado, aí falei sobre o Bismarck, falei a música do Sabaton, ele viu a música do Sabaton, já pesquisou sobre o, o, o coração do Bismarck, pesquisou sobre a batalha. Isso do banco de trás do carro. Ou seja, ele, é, a facilidade de acesso à informação é, é um troço, assim, assustador. E aí ele ainda fala assim, poxa, fulano, eu liguei pra você, aí ele fala assim. Pai, quem liga hoje? Até isso também, eu só nem ligar, mais liga, né? Cara, olha só, pra gente começar a encerrar, a gente tá com uns 40 minutos aí. Primeiro que se divulgasse e a gente vai encerrar com papo, com provocação. Sim, Mas se você sim, divulgasse, sim. divulgasse, pra porrada comer, Primeiro parte. Essa parte, pessoal, cancela a gente. Nesse mundo sectário que uhum. a gente tá tendo aí de pós... É, é, Neo-fascismo. Neo Bom, as redes sociais. Você mandou que os... É, as várias redes que aqui hoje é importantíssimo que as pessoas contribuam com isso, você pode contribuir sem sair do lugar, literalmente no uhum. Instagram é barra a particular barra Nil, Nilman da gravadora é Instagram barra Zombie One Records, tudo junto isso. da banda Imperfect, Imperfecta Band a gente vai deixar depois todos esses links quando a gente republicar republicar é, os vídeos, né, no canal da Concausa, no, no YouTube, a gente vai republicar todos esses links aqui, né, o Re Revengers Revengers Reven Re of, of Mine também tem, Instagram, Polaris, Megadeth, Tribute, ah, isso aqui eu não sabia, eu percebi aqui, né, <risos> e <o risos> tá, tá, tá, a... Tem um ah, monte, de tem um monte de tributo, eu coloquei esses dois principais aí que E a Justicia Metallica, né, que é. são seus canais. Cara, manda aí uma página, como é que, que mais você tem que fazer em contato contigo aí, para ficar registrado no vídeo? Então, o, o Zombie One Records é onde eu me comunico mais com todo mundo. É onde eu tô mais, é, onde eu posto mais coisas, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. Então, chegando no Zombie One Records, você, você chega nas, em todos os projetos que eu apoio, ou que eu participo, ou de, de shows que vão acontecer, que aconteceram canal no YouTube, tudo pela, pelo Zumbi One Records, tanto no YouTube, Facebook ou Instagram, eu prefiro, que aí daí você escolhe para onde você quer ir. Bom, cara, bom, o papo da gente, é além de música, porque é o é um universo que a gente é, se formou, né? Se formou como gente, como, como, posso dizer, militante, porque quem faz o que a gente faz tem que ter uma dose de militância, né? tem que ter uma dose de envolvimento afetivo, de comprometimento, Cara, a gente tem hoje uma série de debates, a gente teve não só recente, mas eu falo muito de não sei se o Marcelo Ledes falou contigo eu sou militante de um tempo nessa área de direitos humanos no sentido amplo né, com foco aqui na região da Baixada Fluminense e a gente tem um processo de retrocesso que não é somente no atual governo como se fosse a culpa de todos os males mas um processo desde 2014 2013 de é, de, de, de é, uma, Um outro entendimento de mundo Em 2013, só para citar A instituição que eu participo Que é a Concausa Nós participamos, tivemos na coordenação Do primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos Que aconteceu em Brasília Pegou gente no mundo inteiro Principalmente da América Latina por, por Legal, a localização. Né? E assim, a gente achava que o mundo ia Faltava algumas coisas Faltava reduzir mais a pobreza E a gente ia deixando as desigualdades, a gente deixando de ser xenofóbico, homofóbico, racista, misógino, os outros tantas referências que a gente tem. E o que é estranho é que a gente teve esse retrocesso todo, e que é a galera do rock, gente, nossa! Cara, eu vi o outro Marcelo do, do, do, do Camisa de Vênus. ah, Marcelo. eu vi isso aí, eu vi, eu vi hoje. Cacem, os caras estão sumindo quando aparecem. O que, que o Bob? que que O que o Bob fumando estragado, cara? Que, que deu aquele nó na cabeça dele, né? Você viu, Marcelo, o que, que, tá, o que, que tu acha que tá vendo essa coisa do, da, desse posicionamento? E de uma, outra, uma galera aqui também, tá ah, isso aí não me diz respeito. Aí, o que você que acha de conjuntura que tem hoje desse, desse quadro que a gente tem social e qual é o papel do rock nisso? Então, eu acho que o rock, é, ele, ele acaba sendo... Se a gente pensa bem o que é, mais uma vez, eu vou enfatizar, pensa bem, porque pensar, eu acho que é, é, é essencial. Você tem que pensar. Se você pensa bem, é ridículo você pegar um cara que se diz do rock, que, que gosta da, desde a estética da música, do que se representa, você não está ouvindo a música da moda, ou você não está ouvindo a música que seus pais ouviram, sabe? você querer uma coisa mais extrema, mais contra a cultura, Underground, etc. etc. Isso aí, teoricamente, pensando melhor, é ridículo você poder apoiar uma coisa conservadora de, de extrema direita. É, de, de, né? de promoção do ódio, mas, de promoção não do... exatamente. Mas aí que tá. Eu já Aquele pensei muito. Nisso, já é. conversei muito e eu pensei muito. E a minha opinião é a seguinte: acaba sendo fácil. Porque se você gosta de rock, se você gosta de heavy metal, você acaba gostando de filmes de terror, você acaba gostando de sangue, de violência, do cara que vai matar o outro, que vai fazer vingança com as próprias mãos. Sabe, o Charles Bronson acaba sendo seu ídolo, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o The Mas tem Essas... fase, né? Mas tem meu fase, eu passei sim, nessa fase. sim, sim eu, eu também escrevi a letra tá vendo... Tá vendo o Faço da Morte, de uma banda de direta, eu pegava o fácil da hoje eu não aguento nem olhar Fast Faço da Morte. Sabe? Não, é que tá... Aí que tá, sim, sim, sim, T existe maturidade nisso, mas eu acho que se você se prende a essa estética do eu sou, foda-se, foda-se, não quero saber, o que, que você acha, eu sou contra, foda-se. Se você se pensa, se, se, se, se prende a, essa, a, esse, a esse, essa visão radical de mundo, porque aí você começa a pensar, ah, o teste Metal é o quê? É o, é o... você saiu, cara? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, ah, tá. <risos> Foi falei, ué, você tá me Apertei o botão errado, que eu tô sozinho hoje aqui. Tá aí bom, eu apertei tá o botão que era pra, pra, pra ficar do lado. Não, é, tudo bem, tudo e... bem. digital aqui. A digital. Aí, aí, digital. aí então... pô, eu... Morreu, tá em Não, o o eu falei, então. Já cancelaram, já cancelaram o <risos> cara. Aí você, você acaba pegando essa, essa estética do foda-se. Assim, o que é o Trash Metal? Trash Metal era o que os, os caras do Motorhead faziam? Eu vou fazer mais, vou falar de mais sangue, vou fazer mais rápido. É o extremo, a gente tá buscando o extremo. E quando o Trash Metal virou. Pô, metade que tá fazendo um One. Não, agora o Death Metal, para dar mais extremo o Blast Beat. Então, assim, eu acho que o rock em si. Quero estar mais torcido, é um só é sempre puxando e como é, empurrando que em inglês que é push, é empurrando para mais extremo, mais extremo. Então eu acho que se o cara não pensa, se ele não amadurece, se ele começa a olhar o mundo como ele é, ele fica preso nessa estética extrema e nada mais extremo do que você achar guerra legal se você não pensa. Você acaba achando, você não, não simplesmente ouve os leia. E fala, pô, maneiro, pô, mau musicão. Você acaba dizendo assim, é isso mesmo, é guerra. E você começa, se você acha legal a Harley Davidson, porque, porra, uma estética fodida. Aí você começa a olhar, pô, Harley Davidson, americano, né? Dólar, os caras lá andando, pô, sem, sem, até, é, andando rápido. Então você começa a pensar várias transgressões, vou beber até morrer, foda-se, foda-se amanhã. E você acaba botando isso tudo e você perde essa noção, esse, essa consciência né, do, do próximo. Você acaba sendo um cara, você fica preso aos, lá, aos 16 anos, que você quer fazer merda pra sempre. E foda-se, você morrer amanhã. Eu acho que isso, na minha cabeça, te leva a, se você mais uma vez, não pensar no que está acontecendo, você acaba achando que ah, esse presidente aí, é, ele fala que foda-se. É, é, política é tudo um bando de filho da puta, ninguém presta. E você acaba botando tudo no extremo. Então, se você não acredita no político, você acaba sendo ridículo o suficiente de acreditar que um cara que está na política há anos e anos vai dar jeito porque o cara é foda-se. E aí você acaba dizendo que... Ah, ouvindo. Ah, Globo amém. Ah, Globo, então, assim, o que é o contra-globo? É a Record. Cara, aí eu começo realmente a não entender. porque Até, até aí eu entendo que pô, o cara é idiota. Tudo bem. Mas, quando o cara... É um o é um cara que ouve metal, ouve rock, estava contra, passa assim, evangélico, conservador, caralho, aí, aí sabe, aí essa parte realmente eu, eu esbarro ali, eu até ainda não consegui chegar lá, mas para mim é isso, é, é o, o roqueiro, o metaleiro, o metalhead, o headbang, que não pensou, não amadureceu, não tem nada a ver se você continuar gostando, quer ver, ó, eu vou até mexer aqui na câmera, Olha aqui, ó. eu tenho um pôster do Slayer. É. Eu, eu escondo esse pôster. Sabe por quê? Porque teve um outro dia que um o cara falou, pô, essa águia aí, hein? né? Não, mas, mas é. é. Mas é. É. É porque eu, né? não vou sair por aí. Mas assim, eu, eu acredito que alguém possa olhar e falar assim, caraca, o cara é porque Por que ele não conhece quem não é fã, que não sabe que não tem nada a ver, que é um símbolo? Cara, né? É, cara, mas, mas tem uma questão, vamos lá eu também, né, eu peguei isso mais na época, no Combat Tour né, o Tom chapadíssimo. é chapadíssimo fala aí, violence aggression ah, maneiro! só que você vai você vai vendo no um filme de terror não para vibrar com aquilo ali você vai entender que aquilo é uma fantasia assim como você lê um livro ou vê um quadrinho com essa temática, você não tem que aderir a, a, a essa não é porque você lê o, o quadrinho do Punisher, do, do, do Justiceiro em que você vai ter que aderir, é, aderir. Eu já fui um, sou um grande fã do personagem, do quadrinho, apesar de contrário a tudo que eu depois, fazer na vida. Eu era falando na época, na década de 80, e. e, e é, só que é o seguinte, cara. Hoje mesmo eu escutei a música Emer Emergency, do, do Henry With do, do, do, do Nuclear Assault. Nuclear Assault. E, é, e é na, na letra o cara fala mesmo, o cara fala de é uma crítica ao cara ficar chapado demais e parar numa emergência, né? Aquelas coisas que quase todo mundo já fez na vida, né? De, de se desceder, de perder a linha e se colocar em risco, né? Pô, esse era o 86, entendeu? Se eu não me engano, esse tipo 86 de 87. Não, 86 é o Game Over. Bom, enfim, mas a questão é o seguinte, cara, eu acho que toda a gama de informação que a gente tem hoje, é, eu tenho discordância de vocês já que a gente está debatendo aqui, a ideia do sim, debate sim, sim. é exatamente esse. É uma galera mesmo que é, não conheceu... A gente, na década, em décadas anteriores, você era quase a obrigação de você ser um cara mais progressista, vou nem dizer de esquerda. É, e só que tem uma galera que não, não não encarou, talvez, os momentos mais duros do Brasil, sejam eles, do período da ditadura civil-militar, sejam eles pelas crises econômicas. Ali, na segunda metade da década de 80, começo da década de 90, né? que hoje consome com muita facilidade as coisas, tem acesso à informação com muita facilidade. E aí, uma, uma coisa, eu entrevistei o Carlos Lopes em 98, o Dorsal, né? Uhum. Eu sei que uma entrevista, eu fiquei na né, época puto com ele, mas eu tinha que concordar. Ele falou que liberdade de imagem deixar as pessoas burras, as pessoas mesmo sabiam o que fazer com essa liberdade, o que fazer com essa tal liberdade, como diz o pacote, né? O que fazer com essa liberdade, e começaram... Peraí, eu tenho liberdade para falar, então, peraí, o que eu vou fazer para ser visível? e a gente trabalha com a questão de violência letal aqui na região, é, muitas vezes o cara, para ser visível, ele adota, muitos mais jovens, tal, eles adotam, é, adotam a violência. A primeira ostentação né, do, da imposição financeira, a violência ou suas virtudes. Como a virtude está difícil de ser reconhecido ou ter a visibilidade por isso, geralmente acaba ostentando por sua agressividade, pela violência, né, e muitas vezes, pela ostentação, e pela, usando a violência para alcançar isso. É, e a gente tem hoje assim, é, um discurso que a gente faz, às vezes com causa, a gente discute, principalmente né, para desmontar a, a, a cultura da violência nas redes sociais, hoje que a gente tem tanta facilidade de promover a violência, né, de tirar foto de uma pessoa morta, ou agredir outra pessoa verbalmente, ou, ou divulgar, compartilhar isso de maneira muito, muito entusiástica, né, de maneira muito ruim. Como é que a pessoa consome e vende menos violência? Porque você acaba fatalmente sendo vítima dela, você acaba. É isso que esse entendimento... Então, essa geração que não teve as dificuldades que nós mesmos somos mais ou menos é, é, contemporâneos aí, algumas dificuldades, essa facilidade demais, da conta, acabou é, levando a esse entendimento de que, para ser visível, eu tenho que ser exótico. E esse ser exótico, às vezes, é promover, é perpetuar a violência contra o outro. O que eu acho muito estranho, e aí, na no nossa conversa aqui, é gente da antiga, cara, é gente que, que passou por momentos muito complicados nas né? da sua, suas carreiras, gente que teve no mainstream da, da cultura do Brasil, né? dentro da cultura rock, principalmente, né? Outras culturas nem tanto, porque acho que, que é direito até das pessoas terem esse posicionamento, portanto, que respeitem o outro lado. Eu, eu, eu acho muito estranho esse, essa turma... Sabe, um cara que teve um camisa de vento, não é falar mal do cara. Tem uma declaração como aquele é que ele fez. Eu achei assim, não entendi o porquê disso. Bom, sabe, eu não, não, não... Só a tua análise em relação a isso. O que que leva? Uma galera que esteve na vanguarda, inclusive foi objeto de questionamento, né, de, de preconceito, e hoje está embarcando... Mas é, é isso, é isso que falou. É falta de informação. É, é falta... E, e, essa, e manter essa postura, porque eu acho que assim... A pessoa pode ficar mais velha e amadurecer e, e, e, e avaliar melhor as coisas, como ela pode ficar mais ranzinza e mais dura e, e, e não aceitar novas ideias. Então, se o cara lá, no final dos anos 80, durante os anos 80, início dos anos 90, estava achando que estava tudo uma merda, só tinha ladrão e que, foda-se, eu quero sair do país, quando ele chega hoje, com 50, ele vai continuar achando a mesma coisa. Ele vai continuar achando que ninguém presta. E aí ele vai... Ele vai comprar esse, essa, essas fake news, porque assim, eu, eu posso falar com experiência própria. Essa estética, quantidade... é, estética, né? só, compra estética, compra sua vez, compra estética. Exatamente, com né? toda a estética do tá tudo errado, foda-se. Do... Eu não vou ler o, o veículo principal porque eles estão querendo me vender uma coisa manipulada. Eu vou ler o, o que eu recebi no WhatsApp, que é de um site que eu sou tão idiota que eu não vou nem saber que o site não existe, por quê? Também tem a ver com o cara ser mais velho, o cara não tá tão inteirado tão em. Peraí, deixa eu checar, que eu vou clicar e vou ler. Peraí, deixa eu ver de onde, de quando é isso? Porque eu faço isso. Porque eu trabalho muito com computador. Mas eu poderia muito bem não, não fazer, porque tem pessoas da minha idade que não fazem. Então, tem isso que você falou, né? De, de ter muito tem tanta informação, é tanta informação, que você recebe, você meio que olha e fala: opa, é, é, é, pode ser. A gente está tão acostumado com teoria da conspiração também que é uma coisa. Porque a gente sempre negou... Negou não, tipo, negou a, a, o que vinha é, embalado pra gente, informação pronta, unilateral. A gente recebia muito isso no final dos anos 80, dos anos 90. Tudo assim, pronto, é isso. Você não tinha outra, outra, outra maneira de você conhecer nada. É, e quando você abre tanto leque, isso que você falou, né, tanto, é tanta coisa que você pode realmente acreditar no teu amigo maluco que vai te mandar um, um link de qualquer coisa. E... Experiência própria que eu, que eu ia falar para fechar isso que eu estou dizendo, eu já recebi um... um eu vou dar um exemplo muito pontual, que eu já, já comentei isso com amigos meus, etc. Eu recebi, é, sei lá, uns 4 anos, talvez, 5 anos, alguma coisa assim, uma, é, um, um post, uma coisa, uma notícia dizendo assim, ah, pô, como, como assim você é contra o fim da PM? Você é a favor do fim da PM? Como assim? Você, a gente vai ficar sem, sem, sem segurança? Aí eu olhei e falei... É mesmo, né? Pô, PM é difícil, mas pô, ficar sem PM, quem vai me proteger? Vai, ficar, vai virar o quê? Vai virar o Mad Max? Caraca, como assim? Aí, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu entrei na internet e botei no Google, fim da PM. E lá eu descobri... A militarização da PM. Exatamente, PM, exatamente. Tá é lá eu descobri... Militarização. E lá eu descobri qual a diferença, por que a PM é a PM, por que, que, tem... por que, que a polícia é militar sabe Porque aí eu comecei a olhar e aí comecei a ver para fora os caras passando de fuzil na mão e cara, isso não tem lugar nenhum no mundo, isso é guerra civil. E se a gente vê num, num, num, num, num documentário, vai olhar, cara, em Haiti é foda. Não, é, é normal, isso a gente nem olha. Minha filha nunca olhou para mim e falou, pai, o cara tá armado. Não, porque é normal. Aí você começa a ver que, cara, sério, isso que ele falou, cinco minutos pesquisou na internet, eu falei, falei cara, que é, eu concordo com o fim da PM. Por quê? Porque é isso. A PM, dito que é, sendo militar, não tem nada a ver, os caras têm que. Ou seja, você começa a ver vários detalhes e fala, cara, eu não tô sendo maluco, um, um comunista que quer destruir, eu vou jogar meu iPhone na, no, no lixo. Não é isso. E você começa a ver todo, começa pensando, pesquisando, tendo um pouquinho de. Peraí, vamos ver se é isso mesmo? Caraca, na verdade, é isso. Eu era para ser um. Hoje em dia, eu era para ser um bolsoninho porque eu continuo gostando de filme de terror, eu continuo gostando de violência, eu continuo tendo Bruce Willis como meu ídolo, de caraca, o cara, sozinho. Mas, pô, cara, eu sei que na vida é real. Não é assim que funciona, cara. Você não pode julgar, condenar uma pessoa e, dar um, e executar a pessoa porque você tá afim, porque você é um com a cara da pessoa. Aí você começa a ver que, cara, né? É muito, é muito difícil para quem nasceu na violência não embarcar a violência. Aí você começa a ver, eu tô fazendo, assim... É, já que a gente está falando de quem sou eu, etc., além de música, etc. Eu sou designer, formado em design, trabalhei com isso, trabalho com isso é. até hoje, mas de uns tempos para cá, com crises, etc., eu comecei a dar aula de inglês. Porque eu sei inglês. Então aquela história do, do, do eu sei, eu posso dar aula de inglês. E agora eu tô terminando licenciatura em, em letras, em português e inglês. E eu tô estudando de verdade vários, várias coisas que eu aprendi na sala de aula de. de que acabaram com todo o paradigma que eu tinha, de, de dizer assim, ah, o cara que não aprende porque não quer aprender. E eu comecei a ver que cada um tem um aprendizado, eu comecei a entender isso, cara, é, é maturidade. É maturidade você pensar, abrir a cabeça e falar, cara, não, não é assim que não é assim que funciona, as coisas. a diversidade, você, a pluralidade, tudo isso, e assim. Vai meio que de encontro, como a gente está falando, de, do radicalismo do rock, do death metal. Do, do, do... Mas, cara, você né? pode muito bem curtir, achar legal, mas não levar isso para a sua vida de... social. Não, não reproduzir. Não né? é isso. Agora, para isso tem que pensar. Tem que estar tá maduro o suficiente para separar as coisas. E aí que eu acho que você... Não é que uh, não é porque eu... <coughs> que eu ouço música extrema que eu vou ser maluco. De, de começar a achar que uma política extrema de, de, contra, de contra a diversidade, contra tudo isso que a gente está falando. Sabe? Isso não faz sentido nenhum, porque não faz sentido. E a galera que, que às vezes pega a intervenção militar ou a intervenção ditatorial é, esquece que o primeiro que, primeiro que vai para a é nós. Porque é Qualquer pensamento contrário E a Só. gente que mora Nas periferias aqui nas, nas regiões metropolitanas, aqui nas baixadas da vida A gente vê é, Já vi isso há muito tempo né, Mas eu sou na área, né, atuo na área de direitos humanos E a gente tem muita, Tem discussões agora com as polícias Mas geralmente eu acabo ganhando Porque não é antagônia, geralmente a polícia é meu vizinho Primeiro já a gente já teve problemas com a polícia aqui Por um motivo Mas os, os policiais são meus vizinhos Quando morrem é, ficam também, sabe, passam às vezes, grandes, principalmente, principalmente militares, grandes dificuldades para acessar seus direitos. Tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante. Aí quando a gente fala, por exemplo, do fim por exemplo, ah, não tá não, cara, eu quero que você não tome mais cadeia porque você estava sem cobertura, porque você deixou seu posto para fazer xixi, passou a supervisão, tomou um mês de cana por conta disso. Ah, mas se não tiver isso, você vai ter é, descontrole da tropa. Eu falei, tem descontrole da tropa. Não, tem, não, não há isso no Brasil inteiro. A questão é que as dinâmicas sociais elas, elas acabam sendo muito menos hoje objeto de uma discussão coerente e sim da promoção da, da, do conflito, do antagonismo, da, que da visibilidade. Provavelmente a gente estaria, no um xingamento aqui, a gente estaria com um lastro maior de visibilidade. Né? É, podia ser até legítimo, né? mas a repercussão disso poderia ser, pode ser até uma discussão legítima, mas se a gente estivesse sendo agressiva e perde essa legitimidade, você teria uma repercussão muito maior. E, cara, para a gente ir é, encaminhando aí, a gente até pode marcar outros papos mais especificamente sobre isso, uhum. e até te convido para você utilizar os canais da gente lá, porque é, não que tem nada especial, é só mesmo outro grupo, é só, são, são outros ciclos né, virtuais no, no momento e é de pessoas que que é, esse debate é muito relevante, o debate que você está colocando, ele é muito legal, além da gente curtir, consumir a cultura que, a gente, que nos formou, né, a, a, a gente voltar a ter, um, ter uma, uma conversa como essa que a gente está tendo, se tornou uma... Eu, eu, um tempo atrás, a gente se repete muito nisso, é, eu achava que trabalhar nos debates, nas rodas de conversa, eu estou fazendo isso aí desde década década de 80, de várias maneiras diferentes, vários entendimentos diferentes, Estamos no saco cheio, porque hoje é extremamente importante a gente voltar a ter isso, a gente voltar a ter, e graças a Deus, né, para quem acredita em Deus, respeitando também né, o, o, o, a laicidade das coisas, que a gente hoje tem acesso a fazer o que está fazendo aqui, porque é, é, é muito difícil você mobilizar a gente, conhecer, né, os territórios são, são amplos, então, e aí, como é que a gente toca isso agora? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar, contribuir parcialmente, né, para mudança dessa conjuntura, considerando só para encerrar, que a gente vai piorar muito antes de melhorar. A gente já tem um ano e meio aí de uma série de situações, dependente da orientação política, da, da escolha política, é, e espero que seja um governo mais progressista, independente de qual for o nome, e que é, a gente que já operou política pública, opera a política pública pela instituição, é, a gente tem que ter aí mais dois, três anos a partir de 2022 para você recuperar políticas públicas que estavam consolidadas há décadas. Quem fala isso não sou eu. Eu entrevistei, entrevistei não. Conversei com uma secretária municipal de política de assistente social, que é uma coisa tão óbvia, tão consolidada, existe normas, é, constitucional em vários aspectos, e ela falou o seguinte: não está tendo repasse desde o meio, é, no meio da pandemia, e o governo federal ele reduziu os recursos. Ainda não repassou, ainda a gente está sobrevivendo de emenda parlamentar, de projetos específicos. Ou seja, no meio desse caos, uma política que é, que é, que é balizar dos direitos humanos, que é da assistência social, você tem esvaziamento da política. Estou falando só de política de cultura, não, que tanto é que manter a nossa sanidade, sempre foi relegada à segunda importância. Né? Seja, políticas tão essenciais como essa ficaram não sendo é, né, colocadas em segunda importância por conta, sabe Deus, de quais interesses. E aí, para a gente ir finalizando, o que, que você acha de saída? que a gente pode estar contribuindo aí nesse processo. Bom, é, isso que eu falou de, de cultura é essencial porque eu acho que é com cultura, com esporte, com, é, com tudo que pode tirar o jovem, o garoto, a garota, o pessoal, a criança, tirar desse desse mundo, desse inferno que eles vivem, que eles nascem num inferno pessoal e social. Então, eu acho essencial, na verdade, mais do que a nossa sanidade, que a gente que, que não está vivendo esse inferno, mais do que a nossa sanidade, é essencial você dar um, um norte para esse pessoal. E como faz diferença, como, é, e mais uma vez, uma coisa que assim, não é divulgado. Então, assim, eu que vou pesquisando e vou vendo, cara, é verdade. E vou entendendo as pessoas, é, Como pesquisando, analisando mesmo. Como a vida é diferente quando tem um, uma escolinha de jiu-jitsu, uma escolinha... Ah, mas é violento. Ali é que o cara aprende que não é para ser violento. É para ser um... Caraca, eu vou treinar. É ali que ele vai treinar futebol. Não é que ele quer ser o Neymar milionário, ostentar. Pode até ser. Mas não, ali é que ele, vai... ele não vai querer entrar para o tráfico. Ele vai querer ser dedicado a dele, na música. A gente vê tanto, tipo RJTV, essas coisas assim. E são, são os que são... Uh, aparecem de vez em quando como pirolesinhas para a gente, para pra, pra, é ninguém ver, né? Algumas pessoas que deixam no canal. Mas, assim, cultura, esporte, tudo isso já contribui muito. Aí você está dizendo o que, que a gente vai fazer de política pública? Você falou. É... Não, não, você dá, não um... nem, nem, nem de política pública, não. Digo, a gente. A, a, gente, ah, como... a gente, gente, a, gente. Sim, a gente, sim, sim, sim, gente. sim, sim. A gente, como não. gente. A gente, como gente, nem com política pública. Ah, tá, tá, tá, tá. Não, isso é Enquanto instituição a gente tem acesso, às vezes opera com uma política pública, entendeu? Sim, ou sim, promove sim, a sim. política pública, ou promove, tem lá, porque é tão importante quanto. Ah, ah, ah, essencial, essencial, essencial. Não, não se esconder, né? Ou então não ficar só olhando como espectadores xingando ou dando like. Com certeza. É, a gente. Calma aí. Ah, sim, o que a gente pode fazer? Ah, não, uma coisa que eu queria só apontar. Você fala assim, ah, a gente tem um ano e meio, aí depois você fala, ah, temos dois, três anos aí para as coisas começarem a... Mas depois disso, mas depois, é isso que eu é, depois, é, depois... É, exatamente. depois... É. Cara, eu, eu, eu fiz isso em uns 10 anos, Que aí está sendo um plano um, um, é um plano muito bem arquitetado, de anos, como você falou, 2013, 2014, começou a bombardear, bombardear, e quando, com um golpe começou a demolir de uma maneira bem forte, mas ainda assim, não dava para depois... Nossa, depois assim, demolição total, um planejamento quase, não vou falar perfeito, porque a gente já está respirando aqui, mas muito bem arquitetado. Eles estão conseguindo fazer tudo o que eles querem. E pra, eu acho que para mais uns dois governos aí, para começar, começar a, a voltar, porque aí é muito difícil. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode é, não falar besteira na internet, tentar corrigir Bom, as pessoas que a gente vê. Simples como, assim. Tem, exatamente, simples tentar assim. corrigir a gente e o Marcelo fala muito isso pra mim. Eu até não tenho uma postura tão proativa, não. Eu, eu, primeiro, eu não cancelo. Se eu tenho algum amigo que é um imbecil, que é retardado, amigo virtual, tô falando, tá? amiguinho virtual, eu até deixo o cara lá. Eu quero ver o que os caras estão falando. Eu prefiro, prefiro não me fechar numa bolha é, maravilhosa para eu só ver os meus amiguinhos falando coisas legais. Eu quero ver aquele retardado falando uma coisa idiota. Eu falo, cara, como assim? Quero ver esse cara, não quero cancelar ele. E uma coisa que o Marcelo faz que eu não faço, ele entra e fala assim: Cara, aqui ó, tô dizendo aqui que é o traço é fake que você tá falando. É como se um um selinho de ó, não é assim que funciona, não. Ele, ele, ele ainda tenta é, tirar a venda do, do, das pessoas. Eu acho que isso é um movimento que eu posso começar a fazer e eu apoio quem faz e quem para começar a fazer. É tentar, na camaradagem, sem cancelar e sem xingar, falar assim: Olha só, amigo, não é assim que funciona. Por A mais B. Olha só, você está errado, por causa disso, eu não está não é, não errado que você não é um tosse pela camisa que eu torço. Não é isso, porque eu acho que as pessoas encaram muito assim. Então, se você não está comigo, você é contra mim. Se você é vasco, eu sou Flamengo. Não é assim. Você tem que. E o debate político ou qualquer coisa tem que ser baseado em fatos, em experiências. Uma hora você convence uma pessoa ou não. Ou de você é convencido mas ah, claro, certas coisas time de futebol, ninguém vai te convencer a trocar de time numa conversa, ou duas ou três ninguém vai te convencer numa conversa entre amigos ou qualquer coisa a, a acreditar em uma outra crença a não ser que você queira realmente agora, política você pode sim política você pode falar assim olha, eu tenho cinco pontos aqui você tem quanto? Ah, tem três pontos, pô, é, tá bom esse ponto até que não é ruim não mas aí você tem meus três aqui, é assim, é assim que funciona sem sem, sem magoar isso na política que deveria ser. Claro que tem o toma, tomalada da cá e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas se você for radical, acho que você não consegue nada. Então, abaixa o cancelamento que você tente, pelo menos, que você é teu amigo, tenta conversar com ele. Pô, cara, sério? Mas por que você acha isso? Mas você já viu que isso é errado? Você tá tomando cloroquina com whey protein, é isso? Whey <risos> é, protein, <pô>, ótimo. <risos> cara, vamos, vamos encerrando aí. Eu te convido, cara, é, para dar uma olhadinha na nossa a gente. já mandou um monte de coisa para você, você mandou um monte de lança para a gente também, sim, sim. É, eu fico muito empolgado, de verdade mesmo, quando eu vejo o pessoal fazendo, cara, não tem, não tem... a gente fala sempre isso, não tem, como você falou, é, dá uma ideia, a gente já usou muito em, só um minutinho, toda vez que estou ao vivo, eu ter essa tosse, impressionante. Essa tosse e, e, e é uma oscilação na internet. É uma coisa, é regra, é, é quase toda vez que a gente fez isso. Pelo menos não foi soluço. É, assusta. É, e aí a gente, pô, cara, dá uma ideia do cara do ônibus do lado. Não, não é doutrinar, sabe? Eu convivo, é questionar, eu, eu, é questionar eu, eu, já. É, eu convivo com muito protagonismo. Com muito né? Dentro do, meu, do meu círculo familiar, né? ciclo de amizade a gente hoje tem uma relação muito forte com o pessoal da área de segurança pública por uma série de fatores e é, aí sempre aquela coisa assim não porque o pessoal diz ó é você não tá é você hum. é você não enquanto não perceberem que nós somos a ponta mais frágil todos nós dessa dinâmica entendeu é, vai acontecer que vão continuar repetindo as tragédias as grandes e pequenas tragédias então eu acho assim a, a, como se falou o papel da gente hoje é muito simplório. E que bom que a gente tem hoje canais como esse aqui. Né? A própria música, a internet, você com a gravadora, você com, com, com, com as próprias bandas. ah Mas a banda ela, ela faz um, um debate é, que a música fala de caso. Às vezes a questão não é exatamente a mensagem, a letra. Você tem que vir a panfletar em suas letras. Mas eu acho que aglutinando através da cultura, você pode fazer um debate mais coerente, mais progressista, no sentido de simplesmente respeitar o outro assim como você respeita às vezes um estilo musical que você não gosta né mas já foi muito daí você você só faz já gente faz muito intolerantes em relação a, a estilo musical a, a mas aí que aconteceu você cresceu amadureceu Sim. se você e... se o cara do teu lado ouve funk pagode fala tá valeu sabe? aí posso eu consigo ver o, o funk hoje em dia como uma manifestação punk. O funk sim, sim, sim. É, é a música da periferia, é a música que o cara tá ali o dia inteiro, é a música que de repente, de repente, o cara até não vai falar de sacanagem o tempo todo, mas ele vai de repente partir para uma coisa meio rap, meio contestação. Ele pode, entendeu? Eu acho que, que, que o funk não pode ser, ser encarado como a gente, <risos> metalhead mesmo, encara, às vezes tipo, ah, funk nem é música. Cara, não é só a gente não, não é só a gente não. É pior. Não é só a gente. É, é. E se você considerar, ontem mesmo eu estava vendo. É passando no cara. É, passando do YouTube, eu vi o João do, do, do Rato Porão tocando com uma descarga, com uma banda chamada Descarga. Todo mundo com a camisa do sub, tocando as músicas do sub, das várias bandas no sub. Alguma celebração lá do, do aniversário do sub. Muitas daquelas letras eram duas letras, eram duas linhas igual funk. Muitas daquelas letras de protesto naquele período, em uhum. que eu achava que eu era especial porque eu escutava punk rock são as duas linhas, do, as duas linhas do, do, do funk, entendeu? Eu acho assim, cara, a gente tem como agente de cultura de direito, que eu falo sempre pela Concausa, é tá nessa batida da promoção. E eu acho que a gente, como você falou, é malha muito ferro-frio. A gente que a função hoje é, meramente é, é, é, vai ficar, tem isso, tem, olha só alternativa, tal, porque de antagonismo já basta. Sabe? De antagonismo, Não. de briga, de discussão, e e, e, e, e acho que isso aí já deu tá? cara, vamos encerrando que já está um tempo já é, uhum. queria que você mandasse um recado final aí e fica a provocação, cara, de a gente se falar um pouco mais, né, vamos ver se mais em breve, aí. o Marcel está tocado ainda segundo ele, já estava no meio da floresta né, de um cacudo digital é, da gente se encontrar de fazer uma roda de conversa de promover, porque cara, muita gente perdeu gente por aí a gente tem que celebrar a vida mais do que nunca né? É, é... Dessa vez eu não perdi ninguém Mas conheci gente que perdeu sabe? Então é, é bom para dar uma sacudida Na, na vida da gente Para ver qual o valor verdadeiro das coisas Então já estou encerrando aqui Dando boa noite E aí se dá a tua mensagem para gente, a gente Encerrando cara, Primeiro agradecer pelo convite né? Agradecer O Marcelo Que me pôs em contato com você Adriano e, e é isso cara É tentar pequenas coisas, tentar manter o um movimento, não o um movimento metal, mas o um movimento cultural sim, sim. Em si, sim. No, no, na sua totalidade, manter vivo da maneira que dá para fazer. Porque eu não posso levar minha filha no teatro, que ela adora, eu não posso ficar tocando a quantidade de shows que eu já até toquei, mas sabe? Assim, é... recebo o cachê, chego lá de máscara, passo o som, volto para casa. Chego lá de máscara, toco de máscara e vou embora. Não falo com ninguém. Eu tento, assim, né, fazer as coisas. Então, a gente tem que se cuidar, tem que torcer para voltar logo, para todo mundo estar tá realmente vacinado, etc, etc, etc. Mas, enquanto não dá, que a gente, pelo menos, é, contribua para manter as coisas vivas. Então, assim, se, se você quer... Se você tem esse canal para falar sobre cultura, para falar sobre sociedade, direitos, e, e, e debater, de repente, houve uma... Uma, uma, uma coisa que você não tinha ouvido antes falar cara realmente não é, não é que é verdade isso eu poder ouvir também sabe essa troca de informação de continuar trocando informação seja da maneira virtual enquanto tiver que ser acho que basicamente isso tem que respeitar os outros tem que continuar ouvindo boa música e consumindo cultura que eu acho que isso aí é, é, é o melhor investimento possível falou cara cara muito obrigado pela por ter aberto esse, esse diálogo com a gente Novamente convido para a gente estar tá conversando. E aguenta aí que a gente vai começar um pouquinho mais aí depois que a gente encerrar, encerrar aqui a live. Tá? Bom, vai. obrigado a todo mundo que está aí e na próxima, até uma próximo debate-papo nosso aí. Abração, boa noite. Valeu.